E aí Clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Skull The Hero Slayer. Skull é um roguelike para PC que eu já faz um tempo que eu estava querendo jogar e foi recomendado aí pelo Lux no nosso Discord. Por acaso você fez uma recomendação para a gente e a gente ainda não jogou, é porque a gente espera sair uma promoção. Saiu para o Skull e a gente foi jogar e eu me arrependi muito de não ter jogado antes. Vamos lá? Vou mostrar um pouquinho da jogabilidade para vocês. Bom, tá aqui nossa caveirinha, ela se movimenta para os lados, pula, tem um pulo duplo, tem um dash e o um golpe. Né? Você também tem os poderes ali do lado, o poder dela é arremessar a cabeça, quando der o dá uma cabeça volta. Ou você pode arremessar e se teleportar para onde jogou a cabeça. Aqui a gente tem uns personagens que são os monstros salvos. A história é assim, os humanos atacaram os, os monstros e aprisionaram Então você vai passando área a área, salvando os monstros e alguns deles vão para essa área inicial Eles te dão uma força no começo Então, vamos falar primeiro com esse cara E ele dá um crânio aqui pra gente Que você troca E aí quando você troca o seu crânio, você muda completamente como é que seu personagem joga Toda jogabilidade o que é isso? Adicionar atributo mágico? Será que isso é permanente? Vamos sair. Essas moedinhas a gente encontrou por aí. A gente agora está jogando com o cavaleiro. Em vez dele... Jogar a cabeça, ele tem um outro poder que gera um cara. E tem este ogro aqui. Que também te dá um item inicial para te ajudar. A cabeça... Você pode vir aqui e gastar esses essas diamantezinhos Para um esqueleto novo, ele te, você gasta mais 10 Cão selvagem é muito mais legal do que o cavaleiro ele tem um ataque mais violento Vamos brincar de cãozinho selvagem Esse carinha, dá pra conversar com todo mundo, todo mundo é muito legal com você as portas tem diferença? Quando a porta é normal assim você só ganha ouro, quando a porta é assim você ganha algum tesouro. Logo de cara a gente já encontra aqui um, uns monstros, né? Umas árvores. Aí você fala, mas a história não é humano contra o um monstro. Então. Mas os humanos.. Fizeram aí tem uns magos humanos, né? Que dominaram a mente ali de alguns monstros. E é isso, por isso que você enfrenta com os monstros. Essa é a desculpa. Ele tá tomando um daninho de, de leve. Vamos enfrentar esse aqui primeiro. Você tem tipos né, de monstros diferentes, conforme você vai jogando, você vai aprendendo aí os padrões. Ganhamos mais um item aleatório E vamos atrás de tesouros É legal que os inimigos um bate no outro Então um dá dano no outro O mais perigoso dessas arvorezinhas é a verdinha Booyah, um baú muito bom, aumenta a velocidade de ataque aéreo 70% e a velocidade de movimento em 100% permite saltar mais uma vez, um item excelente para a gente fazer uma gameplay melhor. Aqui ó, uma porta nova quando ela tem vários crânios é porque ao final você vai encontrar provavelmente, um outro crânio a velocidade dele fica muito esquisita como a gente não perdeu nada de HP essa bolinha não serve pra nada mas agora a gente só consegue a múmia ó, oh, que legal múmia pistoleira o que, que ela faz? bom, vamos mostrar a múmia né? vamos, jogar de... <risos> vamos jogar de múmia e aqui você pode jogar fora destruir e ganhar você ganha alguns... os ossinhos eu gostei que ela tira é, range né? E range sempre é bom Opa! Ó oh, que beleza! Ataque físico, seis notários meio esquisito! O veneno! Ah, o pulo dela ela tropeça! <risos> é a desvantagem, é a desvantagem! Pequeno bandido, esse é muito ruim. Muito ruim, o dano é baixo A movimentação é interessante, mas o dano é baixo O que, que é isso aqui? Minotauro Uia. Parece incrível, hein? Isso é uma área de mercado, né? Vocês podem ter notado, como a gente correu muito atrás de crânios é, Não tem muito gold pra comprar nada aqui Então, vamos para a próxima parte Agora a gente vai enfrentar tipo um mini-chefe Deu sorte, é um chefe fácil. O Natal dá um dano Considerável Isso não é no comum esse tanto de dano que a gente está vendo. A primeira vez que a gente pegou esse personagem Ele vai dar um especial, né? Indica que ele tá tentando cara de jogar. Nem sempre é o mesmo personagem que a gente enfrenta, o mesmo herói. Tá bem fácil jogar com esse cara, viu? A gente curtiu. Agora você pode trocar. Ele sempre dá um crânio e dois itens. Velocidade de movimento aumentada de 15%. Diminui dano sofrido. Hum... Movimento ou dano? Movimento ou dano? Vamos dar uma tancada aí. Fala com essa menina. Ela melhora o nosso personagem. Você sabe que se seu o... que você pegou é boa. Se ela colocar 10 aqui. É que ela é mais simples. Se colocar 30. Que você já é um... Já tá com uma caveirona pesadona. Ela faz o upgrade se você conseguir essas caveiras Ok Agora a gente chegou no portão de Carleon Onde a gente vai enfrentar o primeiro chefe do jogo? Que é simples, mas é fácil se complicar Aí ó vendo que ele tem uns cristais roxos é muito dano que esse cara dá segunda fase Ataque com dois socos bem mais rápidos que antes. Primeira vez que eu testemunho esse ataque. Foi tranquilo. Ele nem soltou, ele solta uns raios assim por cima. Coisa terrível. Que fácil Você pega as moedinhas Pro upgrade definitivo Lá na frente com a bruxa Ele vai te dar, ao correr atira um punhal Também vai recuperar seu HP O bicho parece morto, mas ele só está descansando também, Corredor do parácio Falar com essa moça que infelizmente não tem 30 paquetes. Pareceu crueldade que eu fiz, mas não fui não, viu? é super forte aquela empregadinha. Batendo os inimigos é uma versão mais forte do que a gente já encontrou por aí. Alguns tem escudo, alguns se movimentam mais rápido Um amiguinho aqui preso, vamos soltar Obrigado por me salvar, tal, coisa e tal Você pode dispensar 420 de ouro? É bastante, mas ele sempre te dá um, um item legal Seu ataque físico aumenta em 20% Os caras têm um escudinho. A gente está se movimentando bem porque o nosso personagem ele está. Como é que eu posso dizer? Ele está <risos> com vários itens. A gente, que tem esse assim? Vamos atrás de uma caveira. Primeiro você... Ele range Ele tá abusando muito de um ataque só Feito Vamos ver o que ele vai nos dar Prisioneiro, nunca vi isso cara ah, o cara de Dead Olha, deve ser forte, hein, ó. Ele tem um S da bomba. Putz, é legal, mas... Ah, vou manter ele, vai. A gente já jogou bastante com, com esse menininho. A gente destrói aqui, pega 30 esqueletos. E vamos aí pra enfrentar o primeiro chefe. O que que temos aqui? Aumenta a velocidade de arrefecimento na habilidade Não sei nem do que ele está falando A gente não tem muito ouro, viu? E agora, o que fazer? Vamos dar uma olhada nisso Não tem grandes danos, nosso amiguinho. Muito legal a referência do Dead Cells. Você pode usar o, o cenário para dar um personagem. Derruba até umas células. Para que, que será que serve a célula? Tipo uma skin de alguma coisa? Muito legal, gostei muito desse item. Outro item lendário. As habilidades criam a chance de 30% de reforço se eu arrepender. Bom. Bom, O que, que a gente vai trocar aqui? Eu acho que o ar ruim que eu tenho. É esse aqui. Então a gente vai fazer esse aqui. Vamos destruí-lo. Vamos atrás de Gold. Mais de uma caveira. Mais legal que esse aqui não vamos encontrar. Não sei se notou, notaram que dá para quebrar o cenário inteiro. Caramba. Bem, assim até o inimigo, né? Pegamos gold, próxima área. Hum, dois menininhos ao mesmo tempo. O arqueiro. Eu não estou conseguindo enxergar muito bem Derrotaram um deles por né? ele Não chegou na metade Eu não sei o que as células fazem Eu não sei o que as células fazem Olha! Pequeno bandido Espírito maligno Aumenta a velocidade de ataque em 40% Ah lá, agora a gente tem um D também É muita coisa A gente tem bastante esqueleto Pra fazer um upgrade bom, vamos ver se tem como despertar É impossível com essa cabeça, criança! Ah, que tristeza, mas tá bom, a distância de isso não me interessa, agora já é chefe. Salão de banquetes, é amigos, agora que bagulho vai ficar punk, que eu nunca passei de chefe. Olha o tamanho do robô de Nick, mas não é ele que a gente enfrentou não. Lembra um pouco Tô tocando até a mãe nela Agora faltam as duas Que tristeza Uma ataca lateral e outra ataca por cima. Eu já vi um padrão desse antes. <risos> Perdemos, hein? Ó, a gente já morreu 17 vezes e ainda não zerou. Tinha tudo pra zerar, a gente entendeu o padrão, só que não deu tempo. Bom, tá aí nossa run. Foi é legal, né? Pareceu o cara, Tem o recurso aí do Dead Cells. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Vocês gostaram? Porque eu gostei e vou continuar jogando.